Olá amigos e amigas, vou começar uma oficina de mini livro, inicialmente você deve cortar o mini livro na linha contínua, como eu estou fazendo, depois na segunda linha contínua depois na terceira linha contínua, unir bem e grampear na marcação que tem aqui, e depois dobrar, aí você coloca na caixinha Na caixinha, depois monto o segundo sempre em cima da linha com precisão. Rápido, em 20 segundos, um mini livro é montado as crianças podem montar com tesoura sem ponta e grampeador qualquer marca une tudo e aqui nesse marcação nesta marcação grampeia e dobra depois pode ver o mini livro Leia sempre, não fique triste, mastigue os alimentos, escove os dentes, seja feliz, não brigue, coma frutas, penteie o cabelo, penteie os cabelos, pratique exercícios e pratique esporte. E aqui tem a rede social do mini livro e o SBN. Obrigado. Agora vou colocar na caixinha, vamos fazer o terceiro mini livro.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 dentro da embalagem, que pode ser num papel ou numa caixinha acrílica de lembrancinha. Então é isso aí, o mini livro pode ser frente e verso 4x4, precisa de um grampeador e de uma tesoura. Obrigado!